Siga o sonho, mas caia na real. Hoje, alguém muito especial para mim resmungou e resmungou o quanto a vida a pressionava. Te contei que neste final de ano tive que fazer opções pelas matérias da faculdade já para o próximo ano? que tive que escolher também o trabalho que devo entregar ao final do próximo ano, acontece que as matérias que eu realmente gostaria de fazer, bem como os professores que gostaria de ter, estão todos no período da manhã e eu tenho que estudar à noite. Eu tive que escolher as matérias que eu gosto em segundo lugar. Eu não queria nada disso. O trabalho que eu estou fazendo não me agrada. Pensei que mudando de chefia a coisa ia melhorar, mas ainda está muito ruim. Parece que só piorou. Meus pais querem me obrigar a trabalhar num serviço que eu não gosto, num emprego que eu não quero. Bem que poderia pagar a minha faculdade, assim eu poderia ficar só estudando, no horário que eu quisesse. Eles são culpados de tudo de errado que acontece comigo, por isso eu não sou feliz. Quantos anos você tem, mocinha? 21? 22 anos? Seus pais podem pagar a sua faculdade? Não, na verdade não podem, mas bem que poderiam. Você já ouviu falar na história do Ali Baba e dos 40 Ladrões? Ali Baba era um lenhador que cantava enquanto trabalhava. Não foi esse o batente que eu sempre quis, mas parece que até já me acostumei. Pum, pum, pum, pum, pum. Eita machado danado! Não foi esse o batente que eu sempre quis, mas eu vivo contente e feliz. pum, pum, pum. pum. O restante da história não interessa muito e nem vem ao caso porque parece-me que é muito mais um problema de atitude perante a vida. Ele estava lenhador e não era lenhador. Diz a sabedoria do irmão de estrada que não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que tenho. Caia na real. Viva o dia de hoje. Perceba que cada coisa que você faz hoje, você está se preparando para o seu futuro. Se você briga com o mundo hoje, você estará cansada demais quando o seu futuro chegar e assim você não terá nem fôlego nem prazer quando alcançar a sua meta. Pegue leve. Aceite mais as coisas como elas são, pois elas não são a sua meta. Elas são parte do caminho para a sua meta. Harmonize-se. Você, mocinha, acha que o mundo lhe deve algo? O mundo não lhe deve nada. Pergunte-se o que você deve para o mundo. Existe uma lei universal, a lei da reciprocidade, que diz... Somente no dar é que pode residir o verdadeiro receber. Em outras palavras, ninguém colhe o que não plantou, mas aquilo que semeou colhe até o último grão. O que é que você já deu para o universo? Você já plantou algo que está na hora de colher? O que você está plantando agora? Ainda ontem, o Sr. Schurman, aquele homem que viajou durante 10 anos com a família pelo mundo, Agora, em outra viagem, disse numa entrevista pela internet a bordo do AISO, o seu veleiro, a respeito do sonho. É uma questão de seguir o seu sonho e buscar novas fontes de renda para sustentá-lo. Se você tem um sonho que é seu, verdadeiramente seu, siga-o. Da mesma maneira como o Sr. Schurman segue o dele e não crie pesadelos para aqueles que o cercam. Tenha, portanto, a coragem de seguir o seu sonho. Siga a sua intuição. Se você estiver se sentindo bem, é porque está certa, no caminho certo. Se o seu peito apertar, começar a doer, é porque o caminho está errado. Criar desarmonias e rebuliços significa plantar o que não vamos querer colher mais tarde.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 Mas se aliarmos nossas visões às nossas ações, faremos diferença no universo.